Portador do HIV há exatamente quatro anos e dois meses, né? Quando eu descobri o diagnóstico, comecei, na verdade, é, a ter umas crises combustíveis. Eu morava sozinho, né? E naquele momento, para mim, ali eu perdi o chão. Eu não tinha caído, na verdade, a ficha ainda, né? Que eu tinha recebido o diagnóstico do HIV, né? Que para mim era que eu estava com AIDS, né? E até então a médica não tinha. É, me falar dessa diferença, né? Eu não tinha iniciado o tratamento porque os médicos não tinha me falado nada se era para mim iniciar o tratamento, se era para me procurar. Eu nem, nem sabia que existia o CTA, que o SUS disponibilizava a medicação. Eu não tinha essa informação. Fui para casa então. Aí, dia primeiro de agosto, de madrugada, cinco horas da manhã, eu tive outra crise convulsiva. Eu, eu fui descobrir, porque uma tia minha foi atrás, correu, falou, olha, existe o um CTA aqui em Maringá, onde né, trata as pessoas com, com HIV, com hepatites, com sífilis. Aí eles viram minha situação falou: nossa, como que o Lucas está nessa situação, sem tomar medicação, sem fazer o tratamento? Um certo dia, estava eu e minha mãe assistindo a televisão, e eu vi um jovem. Ali falando sobre a sua sorologia publicamente, assim. Aquilo ali me inspirou muito, me motivou, né? Eu me lembrei daquela, daquela entrevista que eu vi daquele jovem, né? E eu. Tornei aquilo ali público, escrevi tudo aquilo que eu estava sentindo, né, tudo que eu tinha passado. E o bacana foi o apoio que eu recebi das pessoas nas redes sociais. Ter adesão, né, o tratamento, me fez assim, ter é, qualidade de vida, a minha saúde, a minha autoestima hoje assim, é totalmente diferente, então quer dizer que minha vida não parou. Eu posso fazer tudo que eu fazia antes do diagnóstico. A minha vida era muito ativa, eu posso ter isso também. Faz eu, eu passar por cima de tudo é meu sorriso, minha felicidade. Lá na minha família, é apelido é risadinha, porque eu tô sempre sorrindo, né? Tem até uma prima que fala: Nossa, eu vi o Lucas chorando três vezes só, porque ele leva tudo no, no, no, no sorriso, na alegria. Eu sou o Lucas, sou HIV positivo e estou indetectável.